Amor ou fogo no cu? Hoje eu vou falar de uma coisa que andou acontecendo na minha vida por esses tempos e provavelmente deve ter acontecido na vida de vocês. Eu andei fazendo muitos origamis com meu papel de trouxa. Vocês não têm noção. E eu não devo estar sozinho porque do outro lado vocês também devem estar fazendo os seus papéis de trouxa de origami e origami com os papel de trouxa. Bosta, né? Tá tudo bem. Mas e aí? É amor ou é fogo no cu? Vamos tratar desse assunto logo de uma vez porque eu não quero nenhum dos meus Pokémon monsters ligando de madrugada pra ex-namorado bancando a Adele bêbada. Hello. Sabe aquele negócio que na época dos nossos avós funcionava? Aquela coisa de amor, sabe? Que a Disney adora ilustrar. Eu te amo. Você entregar o seu coração pra outra pessoa porque você gosta dela e quer viver com ela pra sempre? Então. Não tá funcionando no tempo de hoje. Hoje em dia as pessoas estão é dando outra coisa. Não é mais o coração. Aí você pensa, ah, mas se tá dando alguma coisa, tá bom. Não. O grande problema é que com o advento da internet, sabe? Aquela coisa que a gente usa no celular, em qualquer lugar, e com um monte de aplicativo que apareceu, é o WhatsApp, é Tinder e todas essas caralhadas de... De... Problemas de programas que facilitam a vida da gente, mandar nudes pro coleguinha, afinal de contas, nudes tá pior que carta de Yu-Gi-Oh, né? O povo tá trocando, assim, como se fosse figurinha repetida, e isso não é normal, não. Ou seja, a parte de que você conversa com a pessoa e conhece ela, tá dando tudo errado, porque você olha pra pessoa, gosta dela e manda uma rola pra ela no celular. Isso é uma coisa que tá fudendo com todo mundo. Aí, de repente, as pessoas um pouquinho mais românticas ou um pouquinho mais legaizinhas e que querem mesmo se aprofundar naquilo que tá, sabe? Não dá certo. O problema das pessoas é que elas não estão sabendo conversar. Eu fico imaginando assim, se elas não estão sabendo conversar, imagina a nota delas na redação do Enem. Então, assim, eu não tô falando que mandar putaria no celular é uma coisa ruim, porque até eu me rendo de vez em quando a receber o uma... nosso... Mas o grande problema da situação gerada é que as pessoas elas estão deixando de conversar direito e acabam uma iludindo as outras. Então o segredo para as coisas funcionarem e você aí, assim como eu, não fazer tanto papel de trouxa na vida é conversar um pouquinho com a pessoa e decidir se é romance, lance ou só uma putaria básica. Então, a partir do momento que a gente definiu o que a gente quer da nossa vida, a gente vai deixar de fazer os origamizinhos. Vai deixar de fazer o papel de trouxa. Porque, Kitty, eu vou te dar um conselho. Tem muita Rose aí no meio do Titanic que tá esquecendo o amor que ela sentia pelo Jack depois do Vucu Vuco e deixando ele morrer de hipotermia na água. Então, se você do outro lado já sofreu por amor, já fez papel de trouxa ou, o contrário, já fez alguém de trouxa, não esquece de deixar aqui no comentários da sua história porque eu quero entender mais ou menos o que aconteceu de errado aí com você do outro lado. É isso aí, até a próxima e falou!